Ok, vamos tentar algo diferente E fala tropinha, tô trazendo mais um vídeo aí Tô meio atrasado aí Na questão de tá postando os vídeos Mas tô de volta E trouxe mais uma partida insana aí como sempre, e de costume, já é minha tática mesmo. Jogo na tática do gás. E é isso. Tropa. O vídeo aí vai estar tá massa. Então se inscreve no canal. <risos> <coughs> Tomei meio doente aí da garganta ainda. E também deixa o like, meu parceiro. E compartilha com quem vocês puderem compartilhar. Hein? Tamo junto? Então é isso. Vamos aí jogar aquela velha partidinha no... Na tática do gás E eu vou fazer a tática do gás de Keraton nessa partida Porque vem dando muito certo também Porque é difícil alguém cair aqui E quando passa longe também a rota do avião fica mais fácil Fica muito mais fácil de vir pra cá ainda Ele lutiu um rapidão Acho que eu vou até dar um corte no videozinho aí pra ser mais rápido. Pra poder mostrar aí vocês a partida completa sem estar sem cortando muito as partes importantes também. Basicamente eu lutei aqui Essa casa grande e as duas casas de madeira E Vou subir na casa de madeira da esquerda. Essa casa aqui que fica na esquerda. Vou, vou, sub, vou tentar subir nela e ficar aí camperando. Vamos ver o que, que dá. Eu acredito que dê certo. Todas as partidas que eu tô jogando tá dando certo. E lembrando, essa tática aqui é só para você chegar no top 10, tá? Se der um boiá, é fatos vai do, da sua jogabilidade também né então tentar subir aqui de primeira não deu mas vou tentar ir de novo às vezes não dá certo aí agora deu certo eu vou ficar aqui basicamente Vou ficar aqui Vou dar um cortezinho no vídeo aí Porque fica muito longo Se assim. não der um corte oh. <risos> Saiu errado aí Se não der o corte Aí saiu um o vídeo muito grande <risos> Porra Bom, cortei o vídeo aqui Tô saindo aqui já Eu Já vou lutar aqui dentro do gás eu costumo lutear ao lado de Capitão que sempre encontro um lute mais ou menos, não é? Ok, oh, lute bom, mas é um lute mais ou menos, dá pra se manter. Se eu não encontrar ninguém, né? Tem isso também. Aí, um kit eu já achei, com certeza não foi luteado aqui ainda não. Caraca, eu ouvi passo. Será que eu tô ficando doido? Eu ouvi passo. Opa, o cara, que misera. Ah, não, velho. Eu sou muito ruim de O cara tá vazando. Qual foi? Ah, eu vou vazar também. Já que o, o moleque vai vazar. Jogou um gelzinho e foi embora. Eu vou ficar aqui também. Não eu vou vazar, vou aplicar o vazado também. Vou subir aqui agora. Eu vou ter que lutear ao lado de mim, ó. Não tem muito o que fazer. Vou lutear aquelas cabaninhas ali de baixo. Que o cara quebrou minha carro eu também. Não vou botar vou tá tentando lutear onde já tem cara luteando. Com certeza já não vai ter nada porque Keito não tem muito loot. Então vou lutear essas casinhas aqui de baixo, espero que tenha lute E vou subir pra mil também Não sei se a mil foi luteada, com certeza deve ter sido Mas tudo é questão de <coughs> Investigar Vou saber se tem, se foi luteada em mil Se tiver sido luteada eu passo rapidão E tento ver o que que dá Vou ver aí né mano Vamos ver o que que dá. Aí já achei um kit. Outro kit mais aqui, é um kit reparo. <risos> Cara, uma coisa muito boa que eu percebi é que agora praticamente dá pra você jogar a partida toda dentro do gás. Agora o inalador tá rilando EP e HP. Cada vez que você usa uma máscara dessa, muito bom. Às vezes dá pra você sobreviver Sobreviver sem Sem ao menos ter kit Só tendo máscara dá pra sobreviver bastante No gás Vou ver né mano, primeiro gás ainda Vai começar Vai começar a fechar o segundo gás daqui a pouco Enquanto isso eu tenho que me apressar Pra lootar a Bill, ver se tem algum Loot lá ainda né mano? Se ao menos tiver um carro, dá gg, se não tiver loot, mas tiver um carro azul, um carro preto, tá bom. E eu cortei um pouco do vídeo aí, porque o vídeo tava muito longo, então, vou cortar aqui. E eu já vi que foi looteado aqui, amigo. Mas ao menos eu achei uma arma de rush melhorzinha, eu vou ver se eu encontro um carro também. Encontrar um carro GG. Aí achei um kit. Mas a minha já foi luteada Vou ter que vazar. Vou tentar lutear outro local. Ah, só achei um Jeep, mas tá bom. Parece de Jeep mesmo. Ó, o terceiro gás já começou, já tá fechando. Segunda safe pegou, vai começar a fechar. A penúltima seis. Caraca, doido, parece que os vizinhos adivinham quando, quando eu vou gravar vídeo que começa a bar barulheira. Tá mal silêncio aí. As miséria chegam aqui. Vou logo rilar minha fogueirinha aqui. Nossa, mano. O carro foi no barulho ali, mano. Aí é foda. Mas é isso, tropa. A gente faz de acordo com o que dá. Eu cortei outro pedaço do vídeo aí porque eu sou muito burro, sabe? <risos> Aí eu agarrei o carro. Aí eu não queria mostrar essa parte não. <risos> Como é que o cara agarra o carro, velho? Moral. Passei meia hora ali tentando tirar o carro fora. <risos> e é porque era um jeep. E se fosse um carro azul, a gente ia sair mais de lá não. Olha os lootzinhos aqui recheado. Os caras luteou tudo e morreu. Na beira do gás. Caraca, tá rolando mal bala aqui Meu Deus, tá atirando no meu carro Eu não tenho gel, agora eu não tenho muito o que eu fazer E tem cara aqui em cima também, mano Meu Deus Vou ficar aqui Pior que eu não tenho muito o que fazer, velho Esse é o problema Eu vou ficar aqui Vou ficar aqui que não tem muito o que eu fazer não, velho Ó, oh, só morrendo os caras, só morrendo Onde eu passar tem cara, então eu vou ficar aqui quietinho, igual um cocô no vaso Eu tô ouvindo um passo, tem cara aqui comigo Tem cara aqui dentro Tem cara aqui dentro, cara Eu tô ouvindo um passo aqui Eu tô ouvindo um passo Se é aquele cara entrar pela aquela porta ali, eu amasso ele. E esse... Meu Deus. Sete caras vivos. Tudo trocando dentro do gás. Ô, oh, vai! Meu Deus do céu. Caraca, que susto. Matei esse cara na sorte doido. Meu Deus do céu. Ó, oh, cinco vivos ainda. Já garanti minha kill. Agora é só garantir... O máximo de posição que eu aguento a segurar eu Agora já tenho um 2 gel Vou ficar aqui dentro Bem quietinho Só espero que não venha mais ninguém Vou ficar com essas duas armas de rush aqui Porque já é a última safe mesmo Nem vou usar arma E Então vou ficar com essas duas armas de rush Vai que dê bom Ó, tem quatro vivos o cara tá morrendo, hein? eu acho que o cara daqui de cima pulou, eu acho que o cara de cima foi esse que eu matei Que eu tava ouvindo o passo faz tempo Ó, tem um, eu tô vendo à esquerda Tentei rajar, não deu, vou jogar um gelzinho aqui na frente Tem um cara na esquerda e na direita só Toma peito, peito, peito, cadê o capa? Ah, mentira, gás ladrão, roubou minha kill Olha o desgraçado. Vem, vem. Ah, boia. Sem <risos> matar os dois últimos. Então, galera, tamo junto, é nóis. E deixa o like.